Hey! Censuradas! 2020 não foi um ano nada fácil pra ninguém, né? Nós vivemos um momento histórico muito triste que segue nos deixando cicatrizes e nos fazendo repensar bastante coisa. Agora estamos nos aproximando da virada do ano e infelizmente a pandemia segue com a gente. Mas eu e você também podemos levar coisas boas na bagagem para 2021, viu? A força que a gente só percebeu que tinha quando realmente precisou. A perseverança que nos fez chegar até aqui vai nos levar muito mais longe. As pessoas que amamos e que mesmo no distanciamento se fizeram presentes. E os risos e sorrisos que nos deram alguns momentos de alívio em meio a todo esse caos. Eu queria aproveitar a oportunidade do vídeo de hoje para tentar colocar mais alguns sorrisos nos rostos de vocês antes de a gente deixar 2020 pra trás. Para isso eu fiz uma lista com todas as estreias com personagens LGBTs deste ano que eu já indiquei aqui no canal, dentre novelas, filmes e séries. Afinal, essa é uma ótima forma de se distrair um pouco, né? Então já deixa seu like e vamos às dicas! <risos> Opções para assistir na Netflix são elas as séries Coron, 3 Metros Acima do Céu, Unorthodox, Jennifer, Never Have I Ever, I'm Not Okay With This, Desenfrenadas, Feel Good, Expresso do Amanhã, Wretched, Vis-a-Vis Eloases, Oscuro Desejo, Luna Maneira, Away, Dare me, Caçadoras de Recompensas, The Hunting of Bly Manor e Warrior Nun. Tem ainda os filmes Secreto e Proibido, The Half of It e The Prom. Fora da Netflix, nós temos as séries Utopia Falls, da Hulu, Vida Perfeita, da HBO, Betty, da HBO, We Are Who We Are, da HBO, Motherland Fort Salem da Freeform, a série documental Visible War on Television, da Apple TV, a minissérie Hashtag Melia, da Adres Player, Sex, da TV2Play, Nurses, da Global Television Network, a minissérie Little Fires Everywhere, da Hulu, mas que também pode ser assistida na Amazon Prime Video, e a websérie The Fortnite. Agora chegou a hora dos filmes, começando pelo famoso Birds of Prey. Em seguida, X-Men, Novos Mutantes, Happy Season, Amonite, Summerland, Dating Amber, La Nave Del Olvido, The Christmas House, The Christmas Setup, The World to Come, Summer of Mesa, que vocês podem assistir pelo YouTube. Se você prefere curta-metragens, também tem várias opções, como por exemplo, When I See You What Does It Feel Like To Fall In Love? Marte Tenzin, E o curto-metragem Madalena? Que tal descobrir algumas novelas deste ano? Separadas da emissora L13, que infelizmente já foi cancelada. Operação Pacífico da Telemundo 100 Dias Para Namorados, também da Telemundo. Chegou o momento de destacar algumas opções brasileiras. Como as webséries Patrícia, Quarentenados, Atsumos e Madu, as séries Todos Nós da HBO, Rio Hashtag Sem Limites da Amazon Prime Video, As Five da Globo, Boca a Boca da Netflix e os curta-metragens Pouso Autorizado e Dublê. E o reality The Circle, que teve adições em vários países, inclusive no Brasil, e o reality perfeito, também brasileiro. Além do documentário Mães de Derek. antes de ir embora, eu queria deixar meu respeito a todos que não estão mais conosco e a todos que perderam alguém, eu queria dizer que eu sinto muito e desejar força. Nós estamos juntos nessa. Que o nosso 2021 seja melhor. Bom, Censuradas, essas foram as mais de 60 dicas de estreias deste ano. Eu espero que vocês tenham gostado. Se sim, deixe seu like, tá? Vejo vocês no ano que vem mais precisamente no dia 1 de janeiro, às 21 horas. Então já sabe né, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra você não perder o primeiríssimo vídeo do ano que eu preparei com muito carinho e vou ficar esperando pra ver seus comentários lá, tá bom? Sério, comenta lá porque eu vou ficar super feliz de falar com vocês logo no comecinho do ano. Pra fechar esse ciclo com chave de ouro, eu queria te convidar pra fazer parte do meu Clube Censuradas. Lá você vai ter acesso a benefícios exclusivos, como, por exemplo, vídeos que só os membros podem assistir, dicas por escrito e muito mais. Além de me ajudar diretamente no crescimento do canal. Aperte o botão Seja Membro e descubra tudo. Um beijo e te encontro em 2021.